Eu sou o Márcio Colma. sou o Dionísio e a gente se reúne com os irmãos em Carapicuíba. Beleza, Dionísio, qual que é o melhor dia para se reunir? O melhor dia, para mim, seria todo dia. Mas melhor do que marcar uma data, marcar um dia, é estar livre e não ter dia especificado. E eu me sinto muito livre, me sinto muito à vontade, porque nós não temos um dia específico para reunir. pessoas costumam dizer que o domingo é o melhor dia para se reunir, porque é o dia do Senhor, ou o sábado, na verdade, é o dia do Senhor. Nós temos que adorar o Senhor realmente todos os dias. Não adianta você desagradar o Senhor sete dias por semana e no sábado ou no domingo, ir para a igreja se reunir ou adorar o Senhor num dia desse e aí eu me encho Deus e levo a minha semana como se aquele dia me enchesse para a semana inteira então eu preciso andar com Deus só um dia né eu entendo que é necessário sim a gente se esforçar para estar reunido essa é uma preocupação importante nós não podemos deixar de estar reunidos só que nós não podemos fazer do dia uma questão de hábito ou uma obrigação porque essas coisas tiram a nossa liberdade. Nós estando sensíveis, o Senhor mostra para nós quando é que nós precisamos estar reunidos. Então, às vezes o Senhor nos prepara dessa maneira. Às vezes um irmão vem à nossa casa e esse é o dia da nossa reunião, não importa o dia que seja. Ou às vezes nós vamos na casa de um irmão e esse é o dia que nós estamos reunidos. Porque tem dias que a gente sente saudades, sente vontade de estar junto com algum irmão. E às vezes o Senhor põe isso no nosso coração e esse é o dia. A gente está sempre se comunicando com os irmãos, de uma maneira ou de outra. Hoje em dia, a facilidade do WhatsApp, telefones, uma série de recursos, então a gente está sempre se comunicando. Quando o Senhor realmente coloca no nosso coração a vontade de estar reunido, é um ligando para o outro e daqui a pouco a gente está junto e reunido. Mas não tem data específica para isso, não. E o Senhor está sempre nos reunindo. Legal, então são encontros naturais, né então, que a gente deixa Deus nos guiar e as coisas vão acontecendo sem precisar forçar nada, sem precisar pressionar, sem precisar criar uma agenda, um calendário. né Exatamente, eu acho essa liberdade fantástica, porque eu vivi muitos anos, o Senhor trabalhou na minha vida em denominações, passei por várias denominações, e eu percebi a escravidão que era, o peso que era, essas coisas, eu acabava nem servindo ao Senhor, com tanto trabalho que eu fazia, mas nada daquilo servia. E quando o Senhor me libertou de todas essas coisas, hoje eu sinto uma alegria em estar com os irmãos. E às vezes isso não passava de obrigação. Atrapalhava mais do que me ajudava. Se você tiver mais alguma dúvida, ou se você tem o interesse em participar da composição de alguns desses vídeos, fique à vontade, deixa um comentário logo abaixo desse vídeo. Falou!